No curso você recebe tanto, aqui a gente tem um ganho tão grande, tem tantas coisas, tem tanto a mais do que o que está no roteiro que ele fala, que você se sente preparado para atender em qualquer lugar. O diferencial do curso é... foi exatamente desenvolver o raciocínio clínico e também você Pega a bagagem e se sente, sai daqui com a firmeza para poder atuar se sentindo uma terapeuta, sabendo que você vai poder ajudar muitas pessoas com todas as informações que o curso te oferece. O pensamento clínico que o Valdeci constrói Quer dizer, faz com que nós construímos um pensamento clínico. Então, nesse curso, a gente não vai aprender trocentas técnicas, várias técnicas, ou é, pensar dentro da caixinha, fazer o que todo mundo faz. Na realidade, cada ser humano é um ser único exclusivo. E o que aprendemos aqui com o Valdeci é saber enxergar esse ser humano como um ser único, um ser, um indivíduo e ter um pensamento clínico para saber como atuar, o que fazer. Então nós vamos muito além das técnicas. Então, tendo esse pensamento clínico, nós conseguimos de verdade ser hipnoterapeutas, de verdade atuar com segurança, com convicção e tendo a certeza de que o nosso cliente vai ter o resultado que ele veio buscar. É um curso com reconhecimento internacional pela IHA, ou International Hypnosis Association. Um curso amplamente reconhecido no mercado, Hoje a Sociedade Interamericana de Hipnose é reconhecida como uma das entidades mais sérias da hipnose clínica, não só brasileira, como da América Latina e referenciada inclusive na Europa. Já temos cursos ministrados em Portugal com ampla aceitação. O grande diferencial nosso é raciocínio clínico e terapêutico. É pensar fora da caixinha, pensar fora dos rótulos, do CID, DSM do e outros manuais. Ok? Então, se você quer um curso que te ensine a pensar de maneira clínica, mesmo que você não saiba nada de hipnose, o nosso curso é feito para formar hipnoterapeutas. Tô aproveitando muito. Os outros cursos foi como se eu tivesse uma noção do que é hipnose clínica, de mais programação. Agora eu tô vendo a utilidade disso em todas as situações, é em tudo que a gente vive. Então tá sendo muito proveitoso e eu aconselho a qualquer pessoa que que sinta necessidade e que possa realmente fazer porque vale a pena, vale muito a pena. E eu acredito que você, se você está me ouvindo agora, você é uma pessoa de bom senso. E quero melhor para si e para o seu cliente, paciente. E eu acredito que você não faria um curso de natação com alguém que não saiba, não saiba nadar. E se você não faria isso, você também não contrataria como guia, numa cidade que você vá, que não conhece, alguém que nunca fez o percurso. Então eu acredito que fazer hipnose clínica tem que ser com quem é clínico, com quem desenvolveu técnicas na clínica com quem atua clinicamente e sabe supervisionar e orientar profissionais clínicos. Ok? Quer aprender hipnose, clínica, terapêutica? De verdade? Vem conhecer a Sociedade Interamericana de Hipnose, ok? Eu então, aguardo você aqui. Eu diria que o diferencial é o próprio Valdeci e é o que ele faz aqui, né? É, ele te dá esse, esse link com um manejo de pessoas mesmo, é né? como se fosse uma conexão. Ele cria uma conexão com a pessoa, com o ser e com aquilo que é bom. Eu acho que seria... É, parece uma coisa muito simples, mas... Sei lá, é muito mais quente do que... é, é muito mais algo para ser sentido do que para se falar. Eu acho que é isso.